e, na verdade, trabalha sempre com muita rima Por isso mesmo aqui, eu sempre venho aqui em cima E com a rima é o momento então Eu sei que você é rei Mas na verdade é meu freguês Você tem que lembrar das peças, do tabuleiro é a rainha Que vai mandar na porra desse xadrez E, sem desafio, sem o e na verdade eu tô correndo igual l, Inteligência como de cavalo Por isso mesmo que não adianta eu tô Que a flute Detroit só ensina essa otária. Vai, prende os vasos a rima. Sabe que você tentou fazer vários ataques. Você falou até que sua gangue tem swag, tem salsa e tem drip. Tudo isso, mas agora é piripé que eu pego o beat. Rimo, sabe que prende sua vida. Eu sou genuíno. Faço uma levada que você não acredita. Tem salsa, tem swag. Só que você perde rima no beat. Sua gangue tem salsa, tem salsa, tem swag, tem swag, swing, swing. Mas na verdade, você é não. Show, que informação, ah. a informação, parceiro, você só tem o pão. Tudo bem, só que cê entende que cê é um animal, tem sal, tem swag, tem swing. Só que a pista não tá doce, porque hoje ela tá sal. É, hoje ela tá sal, não importa, calma, eu sou fenomenal, agora sem assim, direito. Ela não tá doce, a corrida que tá doce. Você é o bug para na parede. Oh. Ah, ah, cê não consegue com agressividade, então vê se me dá a ideia pra eu mandar o style de verdade. Só que na verdade, parceiro, não deixa pra depois. Cê não tá mandando um ataque, eu tô mandando um ataque e a resposta eu tô rimando pelos dois. Por isso, cê não é Cê entende que esse é o bate. Você falou que a cor ainda tá doce, então eu entendi porque que é detonar Ralph. É, não é detonar Ralph, essa rima que é foda que você questiona. Eu não nasci, mano, para ser assim detonar Ralph. Eu sou a própria barreira que o Ralph não detona. Oh!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 Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual tu, com Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal Rima RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu mato ele quando pede, mas aqui é nada me impede. É por isso que quando eu rimo, domino os assuntos, eu me sinto nerd. Mas tem a parte de ser zoado, ninguém vai me colocar no armário. Porque eu não posso ficar trancado, mesmo no lixo eu estando jogado. Na escola eu pegava a bolha de papel, hoje eu pego um guitinho da mão como que eu tivesse controlando o papel, mas eu não faço dobro nenhum avião. É por isso que eu já tô no caminho. No intervalo, mano, eu tava sozinho. Pegava o papel e fazia uma dobradura pra não virar o aviãozinho. Oh! Realmente, mano, eu sei de onde você veio. Antes tava sozinho, hoje querem minha amizade no recreio. Por isso, mano, não tá feio. Por isso agora eu vou te falar. Eu sou como Chris dentro do armário. Não preciso de gente pra sair de lá. Vai entender qualquer é fita. Por isso, mano, eu te maço brusco E de fato, meu mano, agora eu sabia que que já matou o Caruso, como o nerd da sala, sabe que a minha rima é linda, só olha a minha escola corneone, seu negro é pior ainda. Eu concordo contigo, tô ligado que isso é improviso, cê disse que você me roubaria se precisasse, então você não é meu amigo, tá entendendo? Se sair do armário você seria um MC, se sair do armário seria bem foda, será que a plateia ia gritar ii? Não, não. Será que Iriag tá aí? Ou será que como eles fizeram e eu respeitar o MC? Agora eu vou te dizer meu mano, eu disse que roubaria se precisasse. E de verdade mano, eu tava, mas não bato na trave Você não bate na trave, eu bato no grave E nem é o beat do grito Você me roubaria se precisasse, então espero que você não precise Porque se você toma de mim, sabe que agora eu vou ser maloqueiro Se você vir roubar algo de mim, eu vou fazer sua família chorar primeiro que Eu tava falando de dinheiro, tudo se resume a dinheiro. Isso não entende esse é seu problema. Quando eu falo de roubar algo, eu só tô falando de roubar a cena. De novo, você já mandou no primeiro de novo. Eu tô roubando as algemas de novo, você tá mandando de novo. Vai falar que é o de dos da cena, pra apelar. É por isso que eu já tô na batida, eu tô com nessa ferida, porque o cão é assim, só ganhar um dano e vai repetida. que ele já argumenta, você não maldade eu sou Jesus, e por isso mano já falaram e eu vou repetir mil vezes, vários os moleques se identificaram, porra. louco cê falar da careca, só que tem umas coisas que eu entendi toda vez que eu tô rimando, cê sabe que eu tô animando quando eu faço free você sabe que isso aqui é os ilusão, e agora eu tô virando sei a minha careca brilhando no estilo do piso. ativa o hack do rei e então, você sabe que eu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 Well as far as I'm going da Só que quem não tem problema, você sabe que toda vez que eu tô embora, você sabe que eu quebro as algemas. Até porque você entendeu, o beat mudou três vezes. Independente do tudo, eu vou te amar nessa vez. É verdade, meu mano. Você sabe que agora eu tô na disciplina no speed. Tem MC que faz hatch trick de rima. Ele é hatch trick de beat. É, essa moleque. Sabe muito bem que ele é jogador. É por isso que hoje eu, eu te matei. Eu tô no campo, então é sem caô, é sem caô. Só que você sabe, nessas pistas, tipo de, né, de jogador, tá difícil não. Tá fácil ganhar dessa tiriça E você tá entendendo Até porque você sabe que eu sou sincero Independente de tudo, daqui a pouco eu tô te matando 3 e 3 a 0 2 a 0 se tá no terceiro Você é, é uma bosta O Junozão tá rimando mal, será que isso é esquema de apostas? Oh! Fiz a flash e deu verde Pisa a e deu verde Só que esse cara tá puto Se eu tô rimando desse jeito verde Imagina quando eu tiver bem maduro Isso que eu digo para você Até porque cê sabe que cê não é É porque eu sou o fruto do hip hop E esse fruto já caiu no seu pé Caiu no meu pé Até porque a rima é verdadeira Se for igual Pereira Cê nunca viu que Jesus chegou a essa figueira E você é tá de bobeira É por isso que agora é o um truque Você pode estar tá verde e não ser maduro Eu rimo teu Hulk. Não Até porque você sabe Compromisso, rapapá, te furei mas que peneira e queijo suíço Queijo suíço Meu mano, cê sabe, não é uma peneira Não o é um melhor jogador, não o é um melhor MC Também não é uma melhor chuteira Na verdade, eu sou em Brasa, jogando igual o e Subasa Na verdade, meu parceiro, cê sabe Que hoje cê é campo de várzea E as parado, eu sei que eu não posso superar essa corrida. E mesmo lesionado, eu sei que esse jogo ainda é minha vida. Como Ronaldo, eu vou pro Alombrado e comemoro junto da minha família. Então, o que me afastou do campo me aproximou da minha torcida. Pode ser, então vai colocar essa torcida. Que eu tenho agora um outro rendimento. Mesmo tendo a baixa renda, por isso agora entra no seu entendimento. Você falou de impedimento, mas eu sou um bom MC. Nova geração do futebol, fazendo ralo de rala daqui. Fazendo ralo de rala daqui. Rala de rala daqui, vai perguntar lá na Premier League. Quem é o MVP? Não, é você que eu não vi. E por isso eu sou mano underground. E mano, eu me sinto na Premier League. Eu entro em campo então, e esses brancos me aplaudem. Quem é? Quem é? Quem é? Eu, branco agora pra ti A pergunta do JWI foi: quem é o MVP? Mas é na Premier League. Por isso agora teu crânio eu destaco. Te respondo quem é o MVP. Um neguinho que chamam de macaco. O MVP. Chama de macaco, ó, ó, ó, ó, mas não é que eu ligado. Você quer levar pra esse lado? É por isso que eu trouxe a reza sincera. E o guri não se preza. Essa porra é apalentada dos macacos. O melhor é do sexta. ele tem o nome César. Pode ser, mas hoje dia tem não fazer dessa geração. Ei, ei, ei, é isso, família. Vamos que vamos. É mais 3, 2, 1.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 para ganhar. Guri? qual é seu próximo passo? O da frente. Você não entendeu, pois não é inteligente. Falando que é Cristiano Ronaldo. Tentando entrar aqui mentes, Olhando no talão, penteando o cabelo. É, nessa sua caminhada. Batendo falta se achando o melhor do mundo. E o Messi dando risada.